pedir a dose dupla, porque primeiro a gente tem Terça Gamer e é um embate. O embate de hoje é entre Uncharted e Tomb Raider. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E, e você também, Cores. Pires. Caso você seja novo aqui no Teve em Cores, o nosso embate funciona da seguinte forma. A gente escolhe alguns tópicos aqui pro embate e cada um dá um voto e a gente vê no final quem é que ganha nesse embate aí maravilhoso que a gente sempre faz aqui no Teve em Cores. Não esquece depois se você souber o resultado de comentar pra ver se você concorda ou não, né? primeiro tópico aqui vai ser longevidade e eu já falo que longevidade, tempo de casa, né? É da Lara, Tomb Raider. Não tem como, assim, a Lara tá aí desde os tempos primórdios do videogame e assim, todos os playstations têm uma Lara. Então, entre ela e a e ela tá fazendo mais tempo, né? Não, e a gente tem que sempre combinar, né, que se Uncharted existe hoje, graças a Deus, existe por causa de Lara Croft. Se né? existe um ladrão de tumbas, existe ladrões depois. E vamos lembrar que os primeiros jogos da Lara eram bizarros, porque ela tinha peitos tridimensionais. Uh -huh. E era gente... o que? maior que a cabeça dela, né? Maiores que a própria cabeça e ela pulava estranho, mas o nosso voto de nós dois ainda vai pra ela, porque ela tá há muito tempo nesse ramo e ela continua roubando tumbas. Então, longevidade, meu voto fica pra Lara. Meu voto também fica pra Lara. O segundo tópico da gente é história, e dessa vez eu fico de novo com o Tom Raider porque a Lara tem muita história. É, eu fico com o Uncharted, porque, assim, eu acredito muito que os dois têm uma, uma ideia, um, um ambiente muito parecido, mas a proposta de cada um é muito Sim. diferente, né? O Nathan é pra roubar mesmo, e a Lara é pra descobrir história e tal. Sim, tá, ela sabe? tem um, traçado, um passado trágico. É, não, e é isso, ela descobre todos aqueles elementos ali pra ela tentar entender a história da humanidade Sim. como um todo, né? É mais válido, mas eu também protejo o Nathan, porque, gente, a gente tem que pagar as contas no Final do mês. Se ele às vezes tem que descer no mar para pegar cobre para pagar as contas, ele às vezes pode ter um momento de história. Exato. não E é isso, eu acho que as duas motivações são muito válidas, Sim. mas é isso. A parte de anti-art fica muito mais, tipo, aquela coisa um moleque que faz o que quiser e tal, sem consequências. Às é. vezes tem consequências. Tem muitas consequências, mas a Lara faz uma coisa mais humanitária, de pesquisa, mas ela também, gente, ela teve uma história muito fácil porque a família dela era rica. É, mas ainda assim, quando ela entra nas tumbas, elas têm os próprios perrengues. É, né? e muita magia. É, mas ainda assim, o meu voto fica para Uncharted. O meu continua para a Breaker. Próximo tópico aqui do embate é mecânica de jogo. E eu confesso que nem tem dúvida que eu fico com o Uncharted. Também não posso negar, fico com o Uncharted. É, o Uncharted a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né, que é, tem mais tecnologia, assim, veio antes e ele meio que ditou como é que você lida com um jogo de aventura nessa geração, assim, de gráficos, de mecânicas um pouco mais... Com finesse, né? E assim, até porque o novo Lara Croft ele é legal, mas a mecânica dele não é tão sutil e uma finesse tão boa quanto uhum. o de Uncharted. Eu gostei, mas eu achei muito porradeiro e Uncharted eu achei muito mais bem feito. É, e a gente tem que ser sincero aqui porque o que acontece? Tomb Raider, né? Foi o que ajudou a Uncharted a nascer, mas essa nova trilogia de Tomb Raider foi muito baseada no que Uncharted Sim. criou. Então, assim, é uma coisa muito retroalimentada. É né? várias metalinguagens. É, é válido, mas é que, como eu prefiro muito a pegada de ação de Sim. Uncharted, eu prefiro a mecânica dele porque me diverte mais. A Lara é muito mais exploradora, para pra ver a história, o lore dos objetos, etc. Né? É, não, ela fica perdida na, na floresta, ela mata animais pra poder sobreviver e tal. Tem outros funcionamentos, é um outro tipo de jogo, é um outro tipo de história que é é legal, mas se você quer uma parada assim, de ação, eu acho que a Uncharted realmente ganha, porque a mecânica pra você participar da ação, a imersão do jogo, ela é muito maior. É, e tem todo o cinematográfico ali, né, aquelas explosões você vê, os gráficos acabam sendo um pouquinho melhores trabalhados, porque, né, a Naughty Dog ai, Naughty Dog. É, sim, manda o Last of Us 2 pra gente, Naughty Dog, por favor. Uh! E assim, a Escolha é incrível ela tem uma quantidade absurda de jogos mas é isso, ela tem vários nichos então, às vezes, as coisas não ficam tão bem detalhadas. Então, nesse caso aqui, Específico, né? Meu voto fica pra Uncharted. E o meu também fica pra Uncharted. Penúltimo tópico aqui no TV em Cor, a gente vai falar de personagens. E não dá pra negar que os personagens de Uncharted são incríveis. Cara, também meu voto fica com Uncharted, gente, porque assim, é, Lara, a Lara se basta, isso é muito incrível pra ela, né? Ela tá lá sozinha e tal, ela é muito. É, assim, safa. E todos os personagens que envolvem o Nathan são todos incríveis, né? A gente Sim. tem a Helena, a gente tem o Sullivan. Aí a gente tem a Chloe, a gente tem o irmão que a gente ignora que é o Sam, mas assim, ele é importante. É, exatamente, mesmo ele sendo um babaca, ele tem uma relevância no último jogo ali, né? E é isso, eu gosto muito da Lara por ela se bastar, porque eu acho que é muito importante a gente ter personagens que se bastam. Principalmente personagens femininos. Principalmente protagonistas principalmente protagonistas. Vários principalmente. Mas ao mesmo tempo, quando você cria uma profundidade, você tem que criar profundidade com as pessoas à sua volta também. E a Antiochates faz isso de uma maneira muito bem feita. É, porque a gente tem que levar em consideração que as pessoas não são seres é, isolados, né? Elas têm que lidar com outras pessoas. Somos seres sociais. E é muito bacana porque é isso. O Nathan, a gente sempre viu ele como um babaca. E todas aquelas pessoas à volta dele chegarem e mostraram pra ele. Então, amiguinho. Fizeram aquilo assim, ó. É, amiguinho, vamos melhorar, por favor, que tá difícil. E ajudou. A gente vê que ele melhora. Ele, assim, os primeiros jogos, eu fiquei, eu fiquei sofrendo o primeiro jogo eu falei assim, eu não consigo terminar, ele é muito chato Mas eu consegui E realmente a progressão de melhora dele E dos personagens em volta dele, ó é. E o que acontece com a Lara Não é que ela não tem uma progressão Não é que ela não tem um trabalho assim de, de personalidade De personagem Mas a gente vê que é muito mais sobre ela com ela mesma né, Elas descobertas, com o dinheiro dela Com a grana dela, com as missões dela E o Nathan você vê que tem muita coisa que Não é só ele, que Sim. não é só o gosto dele Que tem que ser levado em consideração né? E assim, a gente não tá dizendo que a Lara não tem os amigos dela Que vão nas expedições com ela, a gente sabe que eles vão Só que ela sempre acaba sozinha hum. Ela sempre resolve tudo sozinha E o Nathan, se ele fica sozinho, só dá problema E eles tem que combinar que a Uncharted tem muito mais diversidade. Os personagens é. são muito mais diversos. E isso aqui, pelo menos a TV em cores, conta bastante, conta bastante, né? Então, meu voto fica pra Uncharted. Um meu voto também fica pra Uncharted. Um a gente tá aqui no embate, né? A TV em cores. E um embate que você não precisa ter é saber se você tem que dar like ou não nesse vídeo. Já vai dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal caso não seja inscrito e apertando o sininho pra notificação de vídeo novo. Agora... Último tópico aqui são os protagonistas, né? E meu voto, gente, Tempo de Casa, novamente, vai pra Lara. Lara é. merece esse voto. É o que eu falei, ela é uma personagem protagonista, mulher, que tem toda uma questão com o passado. Meu voto vai pra Lara. Total. E assim, o Nathan, ótima pessoa, um cara muito bacana, mas... mas... Ele teve que melhorar. Exato. A, então... La... A Lara fez um progresso sozinha, com todas as badges dela. Sem ela os merece... pais. Sem os pais. Ela merece um pouquinho mais de espaço e reconhecimento. Não, assim. E é isso. É, eu acho. Os dois personagens são igualmente válidos, só que a gente tem que chegar e lembrar quem veio de quem, né? Sim. E, novamente, como a gente tava falando, assim, de tempo de casa, de jogo, né? Então, a gente tem que lembrar que Uncharted veio por causa do Tomb Raider. Se a gente tem o Uncharted 2, aquele jogo incrível, cheio de cinematográfico, cheio de, de mecânica boa, cheio de história e personagens diversos, é por causa da Lara, né? Lara... Você mereceu esse é seu. E agora a gente vai dar uma recapitulada pra gente saber o nosso ponto. E vocês podem fazer o de vocês também comentar aqui. Comenta tudo bonitinho, a gente vai adorar. A gente organizou uma coisa maravilhosa. É lindo. E o primeiro ponto foi longevidade, que ficou com a Lara. Lara, sim. Nós dois voltamos pro tempo de casa novamente. Tempo de casa né? conta. O segundo tópico foi história. E eu não tive medo de rasgar seda para Nathan Drake com a Charter. Não, eu continuei com a Lara então Tom Brady aqui, né? Vale. Tipo, histórias. <risos> E aí, a gente veio pra mecânica. E em mecânica, eu tive que concordar que Uncharted é muito melhor nesse momento. É, gente. Eu tive que dar um ponto pro Nathan. Então, assim... Complicado. Você deu pro Nathan. Eu, eu dei dele. pro Nathan e tá é certo. isso. É um cara, um cara bonito. É um cara bom, um cara bom. E no tópico personagens, a gente falou muito sobre os coadjuvantes As pessoas Sim. que envolvem aqueles personagens, né? E Uncharted saiu, assim ganhando, assim, disparada. É muita gente muito boa. Então, assim, é muito difícil não escolher muita Uncharted, gente. só o nosso voto vai para Uncharted. E a gente terminou com protagonistas e não tinha como não dar o ponto pra Lara. Dei pra Lara, Lara, sim. Lara rainha, gente, não tem medo de dar pra Lara, é isso. E é aquilo que a gente sempre vai falar, né? Se a gente tem todos esses jogos de ação aí sim. hoje é por causa da Lara. Então, Lara, muito, muito obrigado. Dá like no TV em cores, Dá Lara. Dá like no TV cores. A, a gente, gente deu pra você. Manda os jogos pra cá pra gente poder jogar vocês, fazer streaming, né? Com e certeza. agora, fazendo uma recapitulação de pontos, né? Eu fiquei com o vitorioso a Uncharted 3 pontos pra mim, 2 pontos pra Lara. E eu fiquei com a vitoriosa Lara Croft Tomb Raider com 3 pontos. E o Nathan com dois, porque ele merece também. É, eu deixo muito claro aqui, gente. Eu gosto muito dos dois. Mas é isso. Naqui no embate, acabou o Uncharted ganhando pra mim. E agora a gente quer saber de vocês. Comenta aqui os tópicos de vocês. Se a gente quer saber a contagem. Não esquece que terça, quinta e sábado tem vídeo novo no TV em Cores. A gente tem inúmeras playlists aqui pra você poder acompanhar no TV em Cores pra ajudar a gente a crescer cada vez mais e colorir mais aqui o YouTube, né? Se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. tchau. tchau.